No Minecraft Utopia acontece muitas coisas Bad Rocks aparece em todas as bases Bancos foram roubados Lojas sabotadas E tem pessoas tentando esconder coisas Em cofres particulares Eu sei que alguma coisa muito ruim pode acontecer em breve Então hoje eu decidi sair E investigar tudo, pra assim Saber que caminho eu vou seguir E pra ser sincero, o que eu descobri foi aterrorizante Se você quer saber o que foi, é muito importante que veja o vídeo até o final E se inscreva Bora lá que tá muito pânico Atenção, atenção a todos, agora vai entrar a pessoa que vocês pedem e a pessoa que vocês querem para dar o um bom dia mais da hora de todos do mundo Lá, JPB que uh, lindo! Lindo! Uh. Que isso gente, fica até com vergonha Obrigado Bri a todo mundo, obrigado a todo mundo Obrigado pela, pela presença, obrigado pela presença Bom, já que é o que vocês querem né <coughs> Bom dia, povo. Tudo bom? Só os de verdade responde. É sim. Eu fiz uma apresentação de programa de TV para mim mesmo. Não quero ver ninguém comentando que não faz sentido, hein? É porque meio que eu sei que não faz sentido. É, mas hoje vai ser um dia bem interessante. Como vocês viram no título, vocês leem o título do vídeo? Quando os de verdade foram responder um bom dia, como se que vocês leram o título ou não? Mas hoje nós vamos andar pela base de todo mundo. Nós vai navegar nessa aventura pânico que vai ser maneira. Então, Deixa eu gostei e hoje vai ser pânico. Ah, e eu vou me trocar, peraí. Eu já tô até vendo vocês começarem a, a mandar mensagem nos comentários, no Twitter e tudo mais, falando assim, ó. Desde que o LG aprendeu a usar esse mod, ele não faz mais nada, só usa esse mod. Eu gosto de deixar a câmera paradinha, é legal, gente, é legal. Tá bom, mas vamos se trocar pra gente ficar com uma roupa à altura do dia de hoje. Tá, eu acho que essa não é uma roupa muito boa pra investigador. Por mais que eu goste dela. Que tal essa daqui? Agora sim, hein? Roupinha de detetive. Lupa pra gente piorar as coisas, óculos escuro, porém não totalmente para a gente poder olhar tudo. E a nossa mochilinha combinou, né? Ah, eu gostei dessa roupa, achei fofinha. Só que o chapéu de palha acho que não rola muito com ela. Na real, vou sim, um fanarts. La Jota Detetive, do chapéu de pai e os óculos escuro. Bom, aparentemente, e essa lupa aqui que eu fiz, ela tem utilidade. Usa um diesel, um graveto e um vidro. Ela serve para saber se eu posso desfragmentar os blocos, mas eu não entendi como que usa, para ser sincero. É a gente começar a nossa missão de explorar. Coração, o menino apu veio falar com a gente. E agora que eu sou um detetive, eu posso falar isso com propriedade. Foi meio suspeito. Aô, de casa. Opa, meu querido, tudo para Canadá? Mano, é. Tá, não, não. Obrigado, LG. Obrigado pelo convite, velho. Você é. é... ainda não tirou essa bedrock Rock daqui? Não. É que eu não sei tirar <risos> na realidade. Mano, faz um bug aqui, velho. Quebra o bloco. Ah, uma trabalheira, mano. Eu, eu vou. Ter... Eu dela, vou deixar, vou deixar ah, Você vai deixar, entendi eu, eu vi que você reparou sua casa aqui, ficou maneiro, velho. Pois é, né, cara, tipo assim, eu fiz só a estrutura Porque decorar dá mó trabalho, né Mas com o tempo eu vou reformando tudo E aí, o que você achou? É mais completa do que antes, né Cara, tá muito melhor, LG Mano, inclusive, ué, o que que é aquilo lá? Onde? O lá, que que é lá? Lá, lá onde? atrás, é Lá, ó, no cantinho, é, já tem rato dentro da casa, LG O que que é isso? Tem um rato dentro da casa, mano Onde? Você não viu? Passou correndo aqui Subiu a escada Pera aí, tem uma espada aqui, pode ficar tranquilo Aqui outro, ó, LG Matei, matei! Ali tem outro, LG, Passou outro aqui! Onde? Ali! Por que ele um passou um, ba um barulho doido? Que barulho doido? Aí, olha, Onde? uma carta. Onde? Ah, ah tá aí correndo! Aqui? É, mano, desceu correndo! Eu sou mirp, eu não enxergo de longe! LG, os ratos estão embaixo rato. da casa, mano! Olha lá, ó, tá lá em cima! Por que tem rato na minha casa? Não sei, mano! Aí, ó! Ó! Apu, saiu tá de, de, de você A rato! rato Apu, saiu de você o Rato! <risos> Apu. Apu, Eu vou te ele... me mostrar meu brinquedinho novo. Eu já vi um desenho que o cara ele, ele era feito de inseto lá no Naruto. Você é feito de rato? Não, mais ou menos, LG. Olha o meu novo brinquedinho. Caraca, que flecha é da hora. É, não é um flecha não, mano. É uma flauta, LG. Por isso que você tá ouvindo ah, esse barulho. E ela invoca rato? Exatamente. Por que tem que fazer logo na minha casa? Divertido demais, mano. Na moral, Isso, não, não, não, bom demais. Vai, você sabe é. uma coisa diferente? Vem cá, você tem uma armadura vai. boa por acaso? Uh, eu tenho uma armadura, né? Incrível, mas ela é, dá pro gasto. Eu tô usando ela aqui, eu acho Vamos que vou fazer um teste aqui, mas é um teste social, ok? Teste social. Vai lá, 3, 2, 1 e vai, LG, briga com os ratos, LG. Ah, você matou tão fácil. Mano. Eu não matei eles, eles Pera brigaram aí, entre si. Outro rato, então, aí, ah, agora... Eu então, velho. Agora eles vai atacando aí ó. <risos> Aí ó, mas pô, pra, pra mim não dá não, pô. Eu sou, eu sou muito poderoso, assim que fala. Olha, eles não param. Mas aí, é da hora, né, mano, essa porta? Cara, eu gostei muito. Sabe o que me lembra? Eu sei que parece melhor a ver, mas... Já viu aquela música lá? É dum dum tam alguma coisa assim? Que começa com a florzinha. Eu lembrei dela. Ah, mano, eu só vim pra te mostrar mesmo, velho. Que bom que você gostou, gente. Eu vou deixar uns aqui pra ti, tá? Pra cuidar da tua ah, casa. Ele entrou na parede? Não sei, mano. Oxi, como é, assim? Você te avisar aqui, viu? É, os ratos o eles. Puxa, que é isso aqui? Gente? É que eu, eu não organizei minha casa e eu não. Eu tava com preguiça de fazer uma porta, então eu só abri um buraco na parede. Entendi, <risos> entendi, entendi, entendi. Ah, é, é. de boa, mano, de boa. Eu só vim para te mostrar mesmo que eu queria ver a tua reação. Eu tô pensando aqui, velho. Eu vou utilizar essa flauta para tentar aturar o Pedrux. Pra cá, você viu ele? O Pedrux, ele tava espalhando cartaz para aquela loja de hambúrguer dele. Eu vou levar as pessoas para dentro da loja dele e botar. Isso que eu ia falar Encha a loja dele de rato e foi na casa Esse dele é... pra quando ele voltar pra casa bravo. Essa é ideia valeu, mano. Foi muito Ela... bom contigo. Falou. É, agora que a gente falou com a boa parando pra pensar. Eu não vou remover essa Bedrock rock nunca. Quer saber? Pera aí. Eu vou remover essa Bedrock. rock. Eu só preciso fazer uma pesquisinha rápida, porque aqui no topia é como vocês podem ver, obviamente é Minecraft com mods e não roda na última versão. A gente tá na versão 1.16.5. Eu vou pesquisar como quebra bad rock nela. Pera aí, ironicamente, por mais que passou várias versões do Minecraft, não mudou nada. Então a gente vai precisar de Dois pistões, um bloco de apoio pode ser um desito, alavanca, algum alçapão. Pode ser esse daqui e TNT, só que um pouquinho mais. Eita, acabou as porvas. Tá, tá bom, peguei tudo Ai, Vai quebrar minha casa. Já tô vendo que eu vou me arrepender disso. Botoca, vai pra lá em segurança. Pistão, TNT, obsidian, TNT, bloco, alavanca e alçapão. Tá, eu espero demais que isso daqui funcione de primeira. Eu <risos> bom, vai, vamos. O que eu tenho que fazer, mirar exatamente aqui. Não funcionou Bom, vou de novo, né? Eu acho Tá, eu arrumei tudo Só falta os lampião Eu acho que vocês perceberam que Com eu arrumando tudo Significa que Não vou mais se mover, não eu não, não, não quero minha casa bugada Quebrando tudo, não Poxa, já de arrumar uma vez Imagina se a explosão for maior Na realidade Se alguém conseguir pensar Em alguma maneira De eu tirar essa bedrock aqui Sem que eu tenha que usar Bug de CDT Comenta Eu vou te lá nos comentários De qualquer forma Como eu vou investigar Muitas bases hoje Eu acho que A primeira base Que podia mostrar mostrar uma magnitude um pouco mais legal para vocês terem uma ideia de como é é a minha. Essa daqui é a minha base aqui no Minecraft Utopia e já que eu vou investigar todas as bases eu acho que eu posso começar mostrando pelo menos as minhas passagens secretas. Atualmente eu só tenho essa daqui que é nesse quadro ela leva para a parte de trás dos meus itens. Como eu fiz essa base nos últimos episódios, eu ainda não tive tempo de esconder nada, nem nada do tipo. Tudo que eu tenho de importante tá na minha mochilita, mas ela não para por aí. Pegando a nossa motoca, a gente vê que ela tem uma estrada incrível e graças a essa estrada a gente vai ter um caminho para investigar todas as bases do servidor, e inclusive a cidade, né? Eu reservei um dia que ninguém está online. Agora, como vocês podem ver, só tenho no servidor está de noite. Então a chance de alguém entrar agora é bem baixa. Então eu vou me aproveitar disso para poder andar livremente por aqui. Bom, primeiro de tudo é essa loja Ela é basicamente a minha loja de duplicar minérios Nela eu tenho a Ana pra me ajudar E aí Ana, de boas? A Ana basicamente é o caixa da nossa loja E logo ao lado dela tem uma das lojas mais famosas de toda Utopia A loja da Poki. Eu acho que não existe ninguém nesse mundo que não goste da Poki. Ela é muito legal Se bem que o Jonathan não para de vir aqui Será que ele quer dizer algo? Isso é um caso para o detetive Lajota porque vou descobrir. Bom, para quem não sabe, a loja da Pouca é uma loja que vende itens aleatórios que trocam praticamente toda semana e é uma loja que todo mundo sempre tá utilizando. E ela falou que o Jonathan não para de ir lá, mas por quê? Vamos falar com ele. Oh, meu irmão, por que você não para de ir na loja da Pouca? Quero gastar todo o meu pagamento com a Pouca. Gosto muito dela. Corta, corta, descobrimos. Vamos cancelar essa investigação aqui, corta, corta. Aparentemente ele gosta dela, mas ele tem que ir lá toda hora mesmo? Enfim, <coughs> esses são Drill e Jonathan. São dois operários que trabalham nas obras da cidade, como por exemplo esse lindo Correio. Olha que Correio da hora! Por sinal, dentro do Correio tem uma das pessoas que eu mais curto aqui na cidade, que é basicamente o Jaime Temos Oi! Um o Correio! É essa é, mano. Cara, esse é o Jaime o PVP, o cara que cuida do correio. Muito pânico, prestativo, maneiro demais. Tchau, tchau Jaime! Só passei para dar oi. Ele é dono do correio e cuida de tudo que acontece por aqui. Ah, e aqui tem uma loja do Biel também, que é o Antônio. Olá, boa tarde. O Antônio é o responsável pela loja do Biel, uma loja que vende drop de mobs como parva, olho de aranha, vara de blaze, e enderpear. Ah, e faltou uma pessoa muito importante ali, ó, que é o Alfredo. Ele é o responsável pela loja do Delete. A loja do Delete vem de XP, mano. E eu acho que fora o Biel e o Delete, provavelmente ninguém tem farm de XP no servidor. Então é uma coisa interessante para se saber. Informação útil pro detetive lá. Voltando para o centro da cidade, temos esse portal do Nether. Ele é uma loja. Por incrível que pareça, uma loja minha. Eu deixo as pessoas ao meu portal que é seguro lá dentro pagando. Vocês acham isso muito idiota? Enfim, seguindo o rumo aqui do Correio, também temos a loja de TNT. Para ser honesto, é a loja mais estranha até agora. Opa, guarda, tudo certo? Onde o dono dessa loja conseguiu essa roupa? Que roupa? Ah, é igual a dele. Ou oh, você trabalhava para cidade cidade, não quer assumir? Você não, não quero comprar nada, só perguntando. Afaste-se item proibido, Supernova TNT. Legal. Bom, tem bastante coisa interessante aqui, né? E essa é a loja de TNT, eu acho que eu não comprei nada daqui até hoje. E ó, seguindo a plaquinha, como vocês podem ver pra cá, a gente tem a base do Pedro e também a do House Agora né? tem que colocar essa placa aqui também. Pronto, olha aí que eu coloquei Pedro, que loja e seguindo essa rua, seguindo pra cá, a gente tem a base do Pedro. Mas antes, vamos passar na delegacia e na loja. Primeiro, a loja criativa. Mano, que loja maneira, a loja criativa. O dono dela é o hacker. Se você quer ir de especial, ver o local certo corretíssimo hacker, aqui tem vários itens que não tem como conseguir de forma alguma apenas aqui nessa loja que são bem interessantes e alguns já foram até comprados. O único item dessa loja que você pode conseguir naturalmente é a Luck Block. De qualquer forma, é uma loja bem maneira. Seguindo pra cá, a gente tem a delegacia, uma coisa que surgiu faz pouco tempo na cidade e é bem interessante, né? É o que fiz a rua aqui. ó. Agora, como eu não confio muito no, no povo que tá cuidando da cidade, vamos entrar no nosso modo investigativo. Taran, taran, taran, taran. Na realidade, que é só porque eu achei que ia ser engraçado. Vamos entrar no modo investigativo agora. Bom, essa daqui, para quem não tá ligado, é a delegacia da cidade de Utopia. E como todos os policiais estão na cidade, quem tá cuidando atualmente dela é a Jenny. Então, oi, Jenny. Se tiver algo para denunciar, basta me avisar. E você conhece minha prima Poki? Conheça, tava falando sobre o Jonathan para mim agora. Enfim, eu vou saindo. Tô indo embora, tô indo embora. Tchau, vou por aqui, tá? Me perdi. Interessante, interessante. Olha só quanta coisa o que, que tem aqui. Pera, tem alguém ali dentro? Toque, toque, toque, toque, toque, Dá licença. Oi, policial Antônia. A utopia já foi mais da segura. Quero que ela volte a ser a oh, policial Antônia. Eu concordo com você, tá bom? Estão acontecendo muitos crimes nessa cidade. Precisamos de reforços, mas policial já tem um montão lá. Eles que não fazer nada. Enfim, só passei para dar um oi. Tenha uma boa noite. Tchau. Eu não sabia da existência da policial Antônia. Foi uma boa ideia investigar. Agora vamos embora daqui antes que dê problema. Vai que eles descobrem que eu não sou detetive de verdade. E bom, seguindo aquela rua temos a fábrica do house Uma fábrica muito doida e bonita E por sinal, o que é aquilo, mano? Enfim, ele também tem uma bedjock na porta No caso dele é mais fácil abrir, mas ele também tem E ele sempre deixa alguma fresta aqui Vamos entrar aqui pra espionar a base dele Ai, ah, achei que era ele por uns segundos Eu lembrei que eu tava sozinho A fábrica do house é uma fábrica muito bonita e completa Ó, oh, Dá pra ver que ele tem vários maquinários. Nossa, que bonito Ele tem vários maquinários diferentes Vários sistemas, máquinas E ele tem fotos que, ó, eu tirei essa foto pra ele Não, isso que é que ele que tirou E essa foto para ele da minha loja e eu tirei quando ele comprou o carro de mim. Então eu e o House é parceiraço. Salve, Teco. Se eu não me engano, se tiver uma vaguinha para mim, eu quero. <risos> Se eu não me engano, tinha uma pessoa que trabalhava aqui com o Teco, mas sumiu. Bom, de qualquer forma, a fábrica do house também tem um andar subterrâneo. Vamos dar uma olhada. Uou! Caraca, tem um montão de coisa. Mano, que da hora. Eu não entendo muito bem a utilidade dessas coisas tudo aqui, mas, mano, achei da hora. Mas vou embora porque tem muito fio, não quero tomar um shark. Outra base que tem por aqui é a do Pedrux. Porém, aconteceu alguma coisa. Como vocês podem ver aqui na nossa câmera, explodiu. Alguma coisa explodiu. Ó, policial. Mano, é bem raro o policial fora da área da cidade. Tu sabe alguma coisa? O que aconteceu aqui? Não sabe, né? Eu acho que ele tá tentando descobrir também. Bom, o Pedrux tem essa vaca gigante, que parece mais esse emoji aqui, ó. Parece muito esse emoji, não parece? Enfim, essa vaca, eu sei que ele tem uma passagem secreta, que aqui é uma farm de vaca da loja dele, né? Por sinal, eu sou parceiro da loja dele. Seguindo pra cá, olha só que plantação bonita. Também tem a casa dele. Ele comprou de mim esse trator bem legal pra plantação dele. Uou! Ele explodiu bastante plantação. Pera, o que que é ali? A gente, abri a base do Pedrux no mapa e olha isso. Tem Aquele círculo de alien. Não é a primeira vez que eu tô vendo isso. Isso é estranho. De qualquer forma, não sei onde tá, mas o Pedro tem várias outras máquinas agrícolas que ele comprou de mim. Aqui é a base dele. Bem bonita, por sinal, e também tem uma de rock e tem aqui. Quilo, se eu não me engano é uma forja que os dragões tem uma galinha mutante e tem uma área de perigo para não entrar. Eu acho que tem um meteoro aqui. Isso é de verdade ou artificial? Bom, eu vou embora, vai que tem radiação. Por sinal, ontem eu meio que fiz um vídeo assustando a galera e eu descobri uma coisa estranha na base do delete. Eu tenho que passar lá para dar uma olhada. Parece que ele tem uma sala secreta. Enfim, aqui tem uma loja na cidade que é basicamente uma loja que vende bedrocks. E alguém tampou ela. Eu tentei comprar bedrocks de rock pra fazer exatamente isso, mas alguém fez antes de mim. Aqui nós temos o banco da cidade. É uma das coisas mais famosas de toda a cidade. E o único problema dela é que eu não vou poder mostrar. Como vocês podem ver aqui tem um outro detetive. Ó, estou investigando o um roubo. Tá bom, é nóis. Qual a frequência você visita o banco? Antes, bastante. Agora quase nenhuma, né? Não tem nada funcionando. Então, esse aqui é o banco, gente. E aparentemente roubaram o banco da cidade. Tanto que todos os caixas estão fechados e sempre que a gente tenta entrar aqui, a Amy e o Jake falam pra gente se afastar. Olha, o guarda já tá chegando aqui. Vamos embora, vamos embora. Qualquer dia eu investigo o banco melhor, é que hoje realmente não tem como. Acho que a única coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês do banco, na realidade, é aqui. Se eu subir bem aqui, eu consigo, eu consigo pegar minha câmera e dar uma olhadinha no banco, ó. Tem um guarda gigantesco lá dentro, protegendo o cofre. E antes, ele ficava aqui na frente. E deixa eu ver aqui, Bial e Carlin e lojas de artefatos. Legal, vamos vir pra cá então ver. Essa aqui é a loja de artefatos da bruxa. uma loja que em breve a gente pode dar tchau. Porque, como vocês podem ver, a maioria das coisas já estão encaixotadas. A bruxa tá tentando vender tudo quanto antes para ela poder ir embora, né? Não, não, bruxa? Tá tudo duas moedas de ferro mais barato. Então, deixa a sua vida mais mágica. Eu preciso ir embora logo, eu quero vender tudo antes. Eu tô ligado, bruxa, você vai conseguir, tá bom? Já comprei várias coisas para ajudar, mas como o banco fechou, o povo da cidade está sem dinheiro. Existe um mundo que ela roubou o banco e precisa da cidade. Não, não faz sentido, por causa que se fosse ela, ela não ia esperar. Ela já teria ido, né? Já para cá temos a loja do Apu, que é uma loja basicamente que tem um rato como atendente. Sniff, sniff. e vende torradinhas. Isso é um rato mesmo? Eu não sei se dizer, nem se dizer se é uma pessoa mascarada Um rato ou um... o que que é isso? E pra cá, temos a loja do Pedrux Que é uma loja que vende hamburgão Mas como vocês podem ver nesse desenho aqui Aparentemente, a loja do Pedrux está infestada de ratos O negócio que eu tinha pra comer então, eu tô comendo hamburgão também, né? Eu vou ver pra fazer minha própria comida ou comprar torrada Se bem que, tanto a loja do Pedrux Quanto a loja de torrada parece ter rato, né? Já pra cá, temos a loja do Carlin E a loja do Harz A loja do Carlin é bem engraçado Porque tem vários itens mágicos Inclusive, uma vassoura mágica que aqui daqui, que eu tenho muito interesse em comprar. E a parte mais legal da loja do Carlinhos é isso daqui: o atendente da loja. Para quem tá ligado, o Carlinhos e o Delete são gêmeos, tanto no jogo quanto na vida real. E olha pelo nome que o atendente da loja atende. Eu acho que tem alguma briga aí no meio. Enfim, ó. Pai do Carlinhos, seja bem-vindo ao pequeno negócio familiar. Eu não quero nada, não. Obrigado. Entenderam do que eu tô falando agora, né? Já que temos a loja do House uma loja muito boa que eu passo quase todo dia. Essa loja vende basicamente amuletos. Um amuleto como esse aqui de absorção, que quando a gente clica, ele nos dá o efeito da poção por um tempo indeterminado. É bem legal, é bem útil, sério. Seguindo essa rua aqui, vamos ter a base do Carlin e do Biel. Vamos pra lá ver a base do Biel é bem interessante. Sai de perto, Zé. Tá bom, Zé, tá tranquilo, relaxa. A base bem legal que tem uma bedrock, muitos cachorros, uma moto que eu vendi para o Biel e muito espaço livre. Mas tem umas máquinas da hora. Eu não entendo muito sobre a base do Biel, mas... É interessante Eu acho que ela tá em construção ainda Por isso que tá uma cúpula ainda vazia Mas é bem da hora Atravessando por cá, Temos uma das bases mais lindas de todas A base do Carlin Muito doida, né? O Carlin, pra quem não tá ligado, é um bruxo E ele faz coisas muito estranhas Ontem eu passei na casa dele Ele também tem a bedrock Vamos aproveitar que ele não tá aqui E vamos dar uma fuxicada nas coisas Bom, o Carlin tem esse altar estranho Um portal mágico, mas que não dá para entrar Mas que, curiosamente, dá para jogar itens dentro do portal E voltam outras coisas uma sala mágica totalmente macabra E uma que piorou ainda mais Só que o que ele faz aqui eu tô ligado É um mod de magia bem dos bons É um mod bem útil Então essa parte que eu até entendo o que ele tá fazendo Mas a base dele é basicamente isso Lá em cima ainda não tem nada Ele tem um pássaro Interessante Agora eu acho que só resta a gente investigar duas bases A do menino Apu e a do menino Delete Que eu ainda tô suspeitando muito do Delete Depois eu explico o porquê Tinha um exército na frente da base dele Isso é algo pra se suspeitar Vamos dar uma olhada lá O único problema é é que eu sei que ele tem um mecanismo de segurança na base dele o que ele comentou comigo Então eu vou ter que entrar com muita calma E estar pronto para correr a qualquer momento A casa dele também tem uma bedrock Uma lixeira gigantesca uh, o que é isso aqui? Ele tem um sistema de segurança Ainda bem que a garagem dele estava aberta o que, que foi isso? Tem um rato cuidando da plantação. Uh, gozei do chapéu, esse é dos mels Tá, interessante, né? Eu não consigo mostrar muito da base do Apu, porque meio que tem uma porta aqui que eu não consigo passar. E aqui, nada demais. Ó, oh, mas ele tem uma câmera ali. Bom, como a base dele tá trancada, era isso que a gente tinha para mostrar. Vamos agora para outra base que eu suspeito muito que é a do Delete. Ó, oh, a câmera ali, ó, oh, sorria. Sejam bem-vindos à NASA, a base do Delete, que para mim é uma base muito suspeita. Qual é o sentido de alguém ter uma área reta tão gigantesca assim? Mano, ele planou uma área enorme, sem o sentido algum, sem nenhuma explicação plausível. E a base dele é um galpão enorme é uma das bases mais gigantes que eu já vi. E o mais curioso dela é que basicamente não tem nada dentro. É um galpão inteiro vazio e o único local que tem coisas é nessa parte. O que ele planeja e o que ele está escondendo? Para mim, aí tem coisa. Eu tô de olho, Delete. Ele tem o Albert Fleinstein, que é o cientista que está ajudando ele. Aliás, você tem alguma lousa para eu fazer uns cálculos matemáticos? Albert Fleinstein? Sei não, hein? É lousa, não lousa. Enfim, o tem duas dimensões particulares aqui, um treco estranho, umas fornalhas e aqui entra a parte que me intriga. Ele simplesmente tem uma porta com scanner e eu não consigo ver o que tem dentro. Eu acho que tem alguma coisa para lá, olha, só que não dá para ver, tem uma parede tampando. Eu já tentei ir lá em cima também. Só que eu acho seriamente que o Delete está escondendo algo. Eu acho que eu vou começar a espionar ele. Será que existe um mundo que foi ele que roubou o banco? Quem é você? Isaac Milton? A base ainda tá uma bagunça, precisamos arrumar ela. Tô, tô ligado, Isaac Milton. Mano, e fora o policial que tá aqui espionando. E tinha um cara estranho também fora da base dele. Pra mim, a base do Delete tem algum mistério pra resolver. E Lajota Investigações vai descobrir isso. Porém, na hora certa. Eu tenho que investigar muito mais ainda. Uma coisa é fato, eles têm os segredos deles, assim como eu, eles também têm os segredos. A questão é quem vai descobrir o segredo de quem primeiro? Espero que ninguém descubra o meu e muito menos os meus planos. De qualquer forma, esse vídeo eu usei para investigar as coisas e aprender mais e como tour. então espero que tenham gostado. Clica na tela que tem mais um vídeo aqui para você ver e é nóis. até amanhã. Eu tenho quase certeza que eu sei de quem roubou o banco e eu vou tomar providências para ontem.